Olá pessoal, meu nome é Ricardo Gomes, tenho 31 anos, sou presbítero na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui na cidade de Caldas Novas. Há mais ou menos 4 anos atrás, procurando um curso teológico de qualidade, encontrei a Universidade da Bíblia, fiz minha matrícula, recebi o um material em casa, pelo e-mail, pelo acesso ao site. Deparei com a qualidade do material e no decorrer dos anos fiz todas as matérias, respondi todas as provas e recebi também o certificado com alegria que está aqui. Vou mostrar para vocês. Após receber no correio em casa Tive a necessidade de convalidar este curso numa faculdade aqui em Goiás. Por dois anos fiz a convalidação, terminei a convalidação. Hoje o meu curso de teologia é reconhecido pelo MEC. Está aqui meu TCC. né? Recebi também o certificado reconhecido pelo MEC. E graças à Universidade Teológica foi, isso foi possível. Não só pela questão do diploma e pelo reconhecimento, mas pelo conhecimento que ele nos traz. Quero dizer a você o seguinte, faça sua matrícula no curso de Teologia na Universidade da Bíblia. São vários cursos, o material é excelente, são professores excelentes, e o site lhe dá a oportunidade de você estudar onde você estiver. Com a facilidade de estudar em casa, no trabalho... E é muito bom. Eu agradeço a todos e faça também. Muito obrigado. Até a próxima.